É um prazer receber aqui o Marco Cunha, da ourofino Agrociências. E eu vou conversar com ele a respeito um pouco da história da empresa. Né? Conta para nós assim, como que a empresa está se posicionando atualmente, porque ela vem agora entrando bastante com força nesse campo dos agroquímicos. Né? É isso mesmo, bom dia a todos, bom dia Leonardo. É, a Orofino é uma empresa jovem, é, no segmento agrícola, nós estamos nesse mercado há sete anos, mas é uma empresa que está se consolidando e se estruturando é, de uma maneira bastante sólida, é, trazendo... A Ourofina é uma empresa que trabalha com produtos pós-patente, é, mas os nossos produtos são desenvolvidos com... todos os nossos produtos são desenvolvidos buscando uma, uma diferenciação frente aos produtos que tem no mercado, trabalhando principalmente com inovação de formulação, qualidade e desenvolvendo produtos é, para trópico, os trópicos, produtos adaptados para o cenário agrícola brasileiro. O raça é um produto à base de acefato, para controle de lagartes e percevejo, desenvolvido dentro desse conceito de inovação e qualidade que a Orofino está trabalhando em todos os seus produtos. Então, o acefato ele tem uma característica de um odor bastante forte e uma degradação do ativo ao longo do período de armazenamento, é, quando esse produto chega na prateleira para ficar à disposição do agricultor. Então, o nosso produto foi desenvolvido com um hidrossolúvel mais resistente e de fácil de solução, uma camada externa de múltiplas é, camadas que não permite que esse odor é, seja sentido e nem que tenha essa degradação do ativo. Então, isso faz com que o rastro seja realmente diferente frente aos principais produtos que tem no mercado e altamente eficiente para controle de percevejo e lagarta da soja, que ajuda muito no manejo de resistência da praga. Muito bem. E, bom... A Orofino sempre foi mais conhecida pelo setor né, de cuidado animal, né, mas agora está entrando com força nos agroquímicos. O que, que vocês projetam para o futuro? É, como você falou, né, a Urufino, ela tem uma história muito forte no, na saúde animal, uma empresa aí que já está há 29 anos no setor. Na, saúde, na parte de defensivos estamos há 7 anos, mas hoje nós temos o, é, a nossa fábrica situada em Uberaba, que é uma das mais modernas do mundo. Para o segmento agrícola, com capacidade de produção em torno de 120 milhões de quilolitro ano e estamos trabalhando fortemente para buscar produtos que são adaptados para o cenário agrícola brasileiro. Então a gente tem vários lançamentos que, estão, que estamos aguardando para o ano de 2017, é, que vai reforçar e vai nos dar realmente um corpo maior no nosso portfólio para o cenário agrícola. Marco, muito obrigado, foi realmente interessante saber o estágio e a evolução da Orofina. É, eu que agradeço e nos colocamos à disposição. O é, nosso estande, quem visitar o nosso estande aqui no Show Rural, vai poder presenciar essas tecnologias que estamos apresentando, tanto do Rastro como do Terraforte. E mais uma vez nos colocamos à disposição e esperamos todos lá.